E aí, respondendo a tua pergunta sobre pô, a diferenciação dos Estados Unidos no Brasil, é, eu acho, gosto de dar um exemplo também, que eu acho muito louco, todas as revoluções da internet se deram através de países desenvolvidos. Né? Estados Unidos, claro, é, foi a primeira revolução ali da internet, de, continuou na Web 2, mas aí entrou muito a China, entrou outros países super bem desenvolvidos com outras soluções. Mas o Web 3 é um caso atípico, porque, porque, porque ele... Promete a descentralização e tirar o poder, ou talvez né, no começo dar um poder de compra de moeda melhor. Essa revolução se começou muito em países subdesenvolvidos. Né? Pega o um exemplo da Filipinas Filipinas que teve um boom de jogos e de X Infinity uhum. o X Infinity é a, a principal moeda, era até então. Há quatro, cinco meses atrás, a principal moeda do país. O governo lá chegou a adotar e falou: Putz, essa é, moça é. Falaram, é. A, gente, a, a, gente, gente a gente até recebeu... comentou. A gente recebeu uma menina que trabalha com, com jogos e ela falou: Cara, mudou a economia do mudou, país. Perfeito, mudou, mudou, o mudou a estrutura cara. familiar. Mudou perfeito. A gente, pô, vai pegar. Vamos comparar Brasil com Argentina? A Argentina hoje é muito mais crypto native do que o Brasil, mas muito mais. Tem exchange de 10 usuários exchanges famosas no mundo que é, é muito maior no, na Argentina que no Brasil. Lógico, é fácil notar porque o poder de compra deles com peso argentino é nada. É por necessidade, né? Por né? necessidade. Eles precisam disso. Por necessidade. Na América então, do Sul como um todo, é, é uma, América a adoção Sul. é muito grande. Eu já ouvi, inclusive, no Ethereum Rio evento que a gente teve, uma mulher venezuelana falando, cara, lá na Venezuela a gente tem um uso recorrente como moeda como uma alternativa para conseguir Exa guardar valor. Exato. Então, acho que assim, é a primeira revolução na internet que não foi dada... É, com, só com países desenvolvidos. Claro que os Estados Unidos tem muito, a né, maioria das blockchains, infraestrutura, tem muita coisa lá. Mas os usuários principais não estão. O Brasil, por exemplo, é o segundo maior mercado de NFT do mundo. Né? Quem poderia imaginar? O Brasil tem 10 milhões de pessoas que já compraram criptoativos. Quantos tem na, na B3, 4, 5 milhões na Bolsa de Valores? Chegou hoje, né? Hoje digo né, recentemente, Sim. mas era um milhão e meio antes, pré-pandemia, então você vê como uma revolução é muito mais forte nesses países que talvez carecem de um poder de compra ou que precisa dessa inovação, da descentralização é, é, do poder. Então, quando a gente compara Estados Unidos e Brasil, eu acho que, por exemplo, para as soluções de Fai, o Brasil está muito à frente dos Estados Unidos, né? por causa do sistema bancário, porque o Banco Central, CVM, estão olhando com muito carinho e olhando muito a parte de centralização, o pessoal realmente conhece do tema, é técnico e gosta do tema, né, e não está contra a inovação, e sim a favor da inovação. Nos Estados Unidos, quando a gente vai lá conversar com reguladores, com agências reguladoras, pô, depende de, de todos os estados lá dentro. Cada estado pode ter sua regulamentação. Então, é muito mais complexo em questão de FAI que eu tô falando, né, mas questão de games, pô, games é muito mais países de terceiro mundo que estão se desenvolvendo, que tem muito mais essa, é, você pode ter esse poder de compra lá, né, então é, é diferente, é um mundo diferente que ninguém nunca viveu, né, AX16Z que você comentou, investe em, é, tem um, é, a maioria dos projetos criptos eram fora dos Estados Unidos, tanto que agora eles criaram um, um, um, um fundo só para projetos americanos, para tentar incentivar lá dentro de ter essa parte. Porque o americano gosta de cripto, adora, ama e tem muita gente boa lá. Tem, mas ele não tem esse feeling que a gente fala assim, pô, vamos descentralizar e ter um poder aqui para concorrer junto ou conseguir um empréstimo mais barato porque eu não quero pagar a Selic a, a 13%. O cara lá está pagando um e meio, dois, é agora que está... A necessidade, nesse caso, está vindo muito mais da dor de, de países que realmente pô, precisam de uma taxa de juros mais barata, precisam de uma moeda mais forte, enfim. Lá é o contrário, né eles estão fazendo o DeFi justamente para entrar, por exemplo, vamos supor, um produto financeiro que seja feito no Brasil, que eles consigam o investidor consiga ter uma taxa de juros maior do que tem nos Estados Unidos, né, no Brasil é o contrário, pô, tem um monte de aí, um monte de ideias, que é, eu não quero conseguir dinheiro a 13,5, sei lá, 13,5 mais o prêmio eu pagar aqui, eu quero pegar esse dinheiro com um americano que com 3, 4% ao ano, até então, estava muito feliz, mas vamos botar 6, 7%, né, então, é ao contrário, né, a regra deles é, eu quero conseguir mais juros em países desenvol... é, não desenvolvidos, eu quero com dinheiro, o money velocity eu quero, obviamente, mais rápido, mas também quero uma taxa de juros melhor, e por isso o DeFi, Pode vir a ser uma baita solução para isso. E aí os bancos centrais olham para isso e falam: opa, peraí, como que a gente vai fazer isso? É, é uma globalização agora, do crédito. Agora, é, se é a globalização né? do crédito, Você como tira que a eu vou. Fronteira do dinheiro, é, a minha Acabou. Selic não importa mais, como é. que eu vou, vou ajustar isso, né? Mas, cara, eu, eu, assim, sempre fui muito. Mais cético, né? A gente era, né? olhando mais a escola austríaca, etc., mas eu vendo mais perto lá em Brasília o que tem sido feito, é um trabalho muito legal, e agora com a regulação da PL, enfim, claro, tem muitas coisas que vão sendo mudadas, portarias, etc., a gente nunca sabe como vai ser novos, novos governos, etc., como vai ser, mas as agências reguladoras, CAD, CVM, Banco Central, têm tido um olhar bastante importante e otimista em relação à cripto. Então, acho que o Brasil ele pode sair muito na frente dos Estados Unidos em relação a essa regulação e esse jogo do sistema financeiro. Né? E aí vamos ver como que vai ser em questão de projetos brasileiros em relação a isso. Né? É, exemplo do número de ETF spot que a gente tem aqui, que você não tem lá <risos> nem, fora. Nem né? é permitido ter lá fora. Ou, absurdo. por exemplo, projeto de CBDC, que aparentemente está muito mais avançado aqui do que na maioria muito dos massa. países. Então... Eu, eu tenho ouvido isso, é, é muito recorrente, assim, falar, pô, o Brasil realmente está sendo vanguarda em termos regulatórios, de gente que entende ou de tentar criar alguma tecnologia que não se tem lá fora. E eu acho que isso pode ser uma oportunidade gigantesca para a gente virar um hub, eu, principalmente para a gente ter um mercado na América do Sul como um todo que consome eu, pra caramba. Eu estava com o contato que eu tenho lá do Fed, o principal projeto do Fed para blockchain é justamente ter um sistema PIX. Né? Porque o blockchain permite tu ter um sistema Pix. Putz, aqui a gente tem o um sistema Pix que funciona muito bem. Né? E provavelmente não vai para a blockchain. Então aqui o nosso desafio nem é, pô, vamos fazer um blockchain para ter um sistema 24 por 7 barato ou até de graça para toda a população. Aqui é, vamos usar blockchain para ter, cada, por exemplo, uma das ideias aqui de sandbox é cada banco ter sua própria stablecoin. Então você tem uma blockchain privada, você tem a blockchain brasileira ali, regulada pelo Banco Central, mas cada banco pode ter sua stablecoin, que está relacionado com o cliente, mas no sistema central é o token principal do real digital, enfim, que vai ter. Então é para outras questões, claro, questões menos nobres como corrupção. né é muita corrupção, vamos jogar todo o sistema dentro, dentro, dentro da blockchain que vira, que vira transparente.